Sabe aquele pãozinho francês na chapa, gostoso que você come na padaria? Ou aquele açaí geladinho que você toma no parque? É, não, não tem. tem. A gente fez uma listinha dos alimentos que a gente morre de saudades e vontade aqui no Itália Inclusive se você estiver vindo pra cá, deixa aqui no comentário quando Que a gente transfere o valor pra vocês, pra vocês trazerem os produtos que a gente quer Combinado? Bora começar! Uma coisa que a gente sente muita falta é o pão francês Principalmente ir numa padaria e pedir aquele pão francês na chapa Ou aquele lanche americano que é maravilhoso Ou salgado Infelizmente a padaria aqui vende pão são pães maravilhosos, gostosos, mas não são como o do Brasil tem diversos tipos de pães, inclusive quando a gente vai tomar café da manhã em uma padaria eles servem primeiro os brioches e ou cornetos que são crostas doces, Doce. tem de tudo, é uma delícia, hein? mas não tem uns pãezinhos ou salgados ou um pão de queijo, não tem, aí a partir de um momento lá por umas 10 horas da manhã, 11 chamam de esponfino, que é um pouquinho antes do almoço, aí sim tem os lanchinhos que são tipo um pãozinho de forma que chama Vários sabores, mas é um lanchinho tipo pão de forno. É gostoso também, mas não como salgados que a gente tanto gosta. Próxima coisa que a gente sente falta é a pizza do Brasil. Sim, estamos no país da pizza É maravilhosa a pizza daqui Não tem comparação com a pizza do Brasil Mas também a gente sente muita falta daquela pizza de frango, frango catupiry, catupiry de palmito, portuguesa, portuguesa As bordas recheadas, nossa, que aqui não okay. tem Uma vez eu pedi uma pizza aqui estava escrito borda grande Eu achei que era com borda recheada, aí só veio a borda grande é. Pra quem já viu, a pizza não tem borda Inclusive fizemos um vídeo aqui de, de uma pizzaria aqui na Itália não confiram. Não tem aquela borda que nem tem a do Brasil. São maravilhosas, não tem comparação. Mas a gente tem saudades da, das pizzas do Brasil também. Bom, açaí. Já perguntaram pra gente, nós já falamos também. É difícil de achar. Ou é em pó e não é a mesma coisa. Ou são bebidas já prontas com açaí também, que não são a mesma coisa. Como a gente falou no outro vídeo de perguntas do Instagram que fizeram pra gente, a gente encontrou açaí em Veneza e. Portugal a gente experimentou também, mas é outro sabor. Não Lembra é um pouquinho, mas não é a mesma coisa. Encontramos também a polpa da açaí, não compramos Compraremos e vamos fazer um vídeo pra vocês Estamos comigo, né a gente já falou que não vai comprar Não compramos ainda, mas a gente vai comprar Bom, e pra quem é, é fã de uma comida típica brasileira A famosa feijoada Tem feijoada por aqui? Não tem Tem feijão preto, as carnes infelizmente não são as mesmas Então paio você não vai achar Orelha de porco É bem difícil de achar Porém, você pode aí tentar reproduzir Vai ser a mesma coisa? Não, não. Então, a própria couve, né? A própria couve não tem pra acompanhar a feijoada? E faz falta. Inclusive os pais do Rafa fizeram uma vez, alguma tá uma delícia, Maraboso. tá? Maravilhoso. Então eles vão assistir esse vídeo, muito obrigada. É o que o Rafa falou, dá pra fazer uma parecida, lógico que nunca é igual, mas dá para matar a saudade. Tá. Bom, e a farofa? Para acompanhar a feijoada tem que ter farofa. Então a gente consegue encontrar é, mais difícil no hipertosano, nesse mercado aqui que a gente já fez já um vídeo. Nós encontramos porque é o um mercado maior, tem comida em importada de todo mundo então você acha de várias nações várias nacionalidades também tem as lojas dos chineses também acaba encontrando comidas do brasil mas não é fácil de achar e nessa mesma linha da farofa temos a tapioca se encontra em mercados maiores o polvilho principalmente para fazer pão de queijo tapioca nós encontramos em mercados como esse hipertosano ou em chinês Mas é difícil também Para os apaixonados de cuscuz Não, tem fubá Fubá também é, Esse efetivamente a gente não acha Não é que nem a tapioca e é que nem a farofa é, Então fubá fica aí quem vier, tragam pra gente, porque a gente gosta <risos> Eu prefiro o Cuscuz Marroquino daqui É o mesmo nome, mas não tem nada a ver, não tem nada tá a ver. <risos> Falamos também no vídeo anterior De paçoca Encontramos a paçoca aqui? Difícil de achar Como No caso da tapioca e da farofa Encontramos em mercados dos chineses Mas um mercado Eventualmente vai ter Sim. uma vez ao mês Não é sempre, então Também paçoca a gente sente muita falta E gelatina, né? E gelatina, gelatina Você não acha que gelatina de jeito nenhum Aquele pó royal, aquela gelatina hum, royal fácil, sabor né? framboesa. Não esquece. Dight, light, todos os tipos de gelatina não, não. tem. Bom, muita gente, principalmente do Sim. sul, pediu pra gente procurar erva mate. Tem. Não tem. Poma <risos> do Brasil, Brasil não tem, gente. Como não a do Brasil não tem. Gente. A gente tem uma em casa, inclusive, que tá escrito erva, erva mate, mate do Brasil, mas não é o mesmo sabor. Não. Inclusive, nós conhecemos uma família do sul que veio pra cá, trouxe tatuia, cuia do chimarrão até erva mate pra tomar o seu chimarrãozinho gostoso e porque efetivamente é difícil de encontrar aqui. Uma outra coisa que a gente sente muita falta, aquele requeijão que você pega assim na faca, ele vai. Ai, olha é. que água na boca! Tem um extraquinho aqui, que é tipo um Filadélfia, mas também não lembra requeijão. Olha ah, um o é, é um queijo. É gostoso igual, mas não é o um requeijão. Não, queijo. infelizmente não. Bom, como já falamos do salgado de manhã, o pão de queijo não tem. A gente já fez, né? Inclusive Sim. a gente já fez mongolão também. Tem que fazer em casa, não é que você vai numa padaria vai e até hoje eu não, não acostumei. Às vezes eu, ai, ah, tô indo na padaria. Ai, o que, que eu vou pedir? Um pão de queijo? Não, eu vou pedir não um croissant Hoje que a gente também tem aquela mistura pronta, que também encontra no mercado em pertozano, mas a gente sabe que não é a mesma coisa. Outra coisa, pra quem gosta aí também, tem gente que nem liga, mas quiabo não se acha. Chuchu não se encontra. E aí a gente entra nas frutas, né? Que em Brasil o ano inteiro tem fruta. Sempre tem as mesmas frutas, é difícil faltar. Aqui não, aqui é uma coisa interessante que é, é sempre bem. Na estação, então a gente tá chegando agora na época do morango É só essa época que tem morango e acabou Inclusive muito, tem muitas matérias falando que é preferível comer frutas de estação aqui Frutas, verduras, legumes Então a melancia é só no verão Mas no fim do ano tem mais uva Maçã, acho que é uma das poucas frutas que tem o, o ano, ano todo A própria banana. banana, mas é sempre importada A gente achou mamão, mas é muito caro Maracujá também nós achamos, mas não é o mesmo maracujá do Brasil não é aquele amarelinho, é um que ele é marrom, escuro por fora Jabuticaba, nunca Jabuticaba esquece. esquece O abacate é só aquele pequenininho, o avocado Não aquele manteiga, não é aquele outro tipo de abacate que a gente encontra no Brasil Aquelas variedades absurdas A manga é a mesma coisa não tem aquele manga espada, manga leite, esquece, é uma manga, tome e, e olhe lá. Também é mais caro. Carambola é uma fruta mais específica também, também... gente que não liga muito, mas também não, não, não se encontra. Lixia tem, Sim. mas também é, é de época, enfim. Qual outras frutas que vocês sentem fra... falta, quem já tá morando aqui? E pra você que está no Brasil, o que, que você gosta e quer saber se tem aqui ou não? Deixa aqui também nos comentários que a gente vai trazer pra vocês. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.